E olha quem está de volta aqui no Buncha Calaca, o quadro 30 recordes. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo de 30 recordes, para quem não sabe o que, que é, são vídeos que eu falo 30 recordes relacionados a algum assunto específico da NBA. Eu costumo fazer ao final de cada temporada, mostrando 30 recordes da temporada que acabou de acabar. Eu já fiz 30 recordes sobre o Michael Jordan, eu já fiz 30 recordes dos cestinhos dos 30 times, enfim. Vou deixar uma playlist aqui em cima com outros vídeos de 30 recordes que eu já fiz. O de hoje, o que, que é? 30 recordes da década de 2010 que acabou de acabar, vendo o vídeo que o DPC fez o 2% sobre os melhores jogadores da década de 2010 eu percebi que a década de 2010 acabou historicamente, oficialmente a década seria de 2011 até 2020 né porque lá no início não tinha ano zero, então a primeira década era do ano 1 até o ano 10 a segunda do ano 11 até o ano 20 então essa série de 2011 a é 2020 mas enfim, as pessoas costumam usar pelo algarismo, né? A década de 90 de 90 até 99 não de 91 até 2000 enfim, por causa disso eu considerei a década de 2010 até 2019, então aí vão 30 Recordes relacionados à década de 2010, que começou em 2010 e acabou em 2019. Começando com o um jogador com mais pontos, LeBron James, 19,550, um pouquinho acima do Kevin Durant, segundo colocado. Se ele tivesse perdido alguns jogos a mais nessa lesão que ele teve pelos Lakers, talvez ele ficasse em segundo lugar na década. Terceiro, James Harden. Quarto, Russell Westbrook e quinto, Stephen Curry. Mas rebote, Skin liderou com certa folga de Andrew Jordan, 8653. Depois, Dwight Howard, Andre Drummond, Kevin Love e Lamarcus Aldridge. Mais assistências na década, Russell Westbrook, líder soberano, 6462, à frente de Chris Paul, ultrapassou nesse último ano, Chris Paul liderava até o final da temporada 17-18, depois Rajon Rondo, LeBron James e John Wall. Mais roubos de bola na década, aqui vence Chris Paul, 1396, à frente do Russell Westbrook, aqui ele não conseguiu ultrapassar, depois Stephen Curry, James Harden e Trevor Ariza. Mais tocos na década, Serge Ibaka, líder soberano, 1.626, mais de 300 tocos à frente do DeAndre Jordan, segundo colocado, depois Dwight Howard, Anthony Davis e Brooke Lopes. Mais minutos jogados na década, LeBron James, 27.093 minutos, ele nunca teve uma lesão muito grave, exceto essa última pelos Lakers, onde ele perdeu 20 ou 30 jogos. James Harden, o segundo, também não costuma ter lesões, depois da Marcus Aldridge, DeMar DeRozan e Russell Westbrook. Mais rebotes ofensivos, André Drummond, 20 à frente do DeAndre Jordan, depois Dwight Howard, Zach Randolph e Lamarcus Aldridge. Mais rebotes defensivos, aí da DeAndre Jordan, 6065, razoavelmente à frente do Dwight Howard, depois Kevin Love, André Drummond e LeBron James, surpreendentemente. Mais turnovers, mais erros, mais desperdícios, Russell Westbrook. 3052 seguido de James Harden 2770 e eles vão jogar juntos essa temporada. No meu time, No LeBron James, o terceiro Kevin Durant e John Wall. Recorde número 10 mais faltas. Olha que curioso, Amir Johnson é o líder com 2240. Eu nunca tinha falado do Amir Johnson no Boom Bunch falei dele no vídeo passado e agora estou falando de novo. Depois de Marcus Cousins, Paul Millsap, Serge Ibaka e DeAndre Jordan, esse grupo é mais exclusivo dos jogadores que ficam mais tempo no garrafão, obviamente. Porcentagem de arremessos e aqui eu estou considerando jogadores que jogaram uma partida e arremessaram duas bolas e acertaram as duas, obviamente. DeAndre Jordan, 67,1. Jakob Pertl, 64,3 em duas temporadas. Tyson Chandler, depois Clint Capella e Rudy Gobert. Eu excluí o Mitchell Robinson dos Knicks que só jogou uma temporada, se eu incluísse ele, ele estaria no segundo lugar aqui. Mais cestas de 3 pontos, Stephen Curry, Soberano, 2483, em segundo, James Harden, depois Clay Thompson, J.J. Redick e Wesley Matthew, surpreendentemente. Porcentagem de três pontos, vale a mesma coisa que eu falei antes, não vale o jogador que arremessou pouco e acertou pouco. Dentre os jogadores com volume de arremesso, Kyle Korver, com 44,5%, depois, Seth Curry, aí seu irmão Stephen Curry, Steve Novak e o Joe Harris, que foi o melhor dessa última temporada. Mais lances livres, com certa folga, James Harden, 5.604. Depois, Kevin Durant, Russell Westbrook, LeBron James e Demar DeRozan. Porcentagem de lances livres, o líder é Steve Nash, ele jogou até 2004, mas arremessou o suficiente para estar aqui na lista. Depois, Johnson Billups, Brian Roberts, que jogou cinco temporadas só na NBA, mas era um excelente, cobrador de lances livres, Stephen Curry e Ray Allen. Agora, médias por jogo. Pontos por jogo na década, Kevin Durant Soberano, 28 pontos por jogo, LeBron James, 26,7, Kobe Bryant, Joel Embiid e James Harden. Rebotes para o jogo, o líder da década foi André Drummond com 13,7, depois o Dwight Howard, Carl Anthony Towns, Kevin Love e Joel Embiid. Assistências por jogo. Mesmo contando apenas suas últimas 5 temporadas, já veterano, Steve Nash é o líder da década, com 10 assistências por jogo, seguido de Chris Paul, Rajon Rondo, John Wall e Russell Westbrook. Roubos de bola por jogo, ele era o que mais roubou bola, e também o que tem a melhor média. Chris Paul, 2,15. Ricky Rubio, 1,93. Russell Westbrook, 1,802. Monta Ellis, 1,800. Tive que usar 3 casas decimais para desempatar e o Kawhi Leonard em quinto. Tocos por jogo, Anthony Davis, 2,41. Segundo, Hassan Whiteside. Terceiro, Rudy Gobert. Quarto, Serge Ibaka. E quinto, Miles Turner. Aqui eu também deixei de fora o Mitchell Robinson, que hoje joga nos Knicks, porque a amostra dele era muito pequena. Agora, recordes em um jogo específico. Mais pontos em um jogo. Devin Booker, 70. Carmelo Anthony, 62. James Harden duas vezes e LeBron James 61. Mais rebotes em um jogo, Kevin Love 31, Andrew Bynum e Dwight Howard 30. Andrew Drummond, Timo Firmas Goff e Nikola Vucevic, 29. Mais assistências em um jogo nessa década, Roger Rondo, 25, ele também tem o segundo recorde junto com o Westbrook, 24, ele também tem 23 e o Russell Westbrook, 22. Roubos de bola em um jogo, temos dois jogadores que chegaram a 10, Draymond Green, naquele triple-double estranho onde ele não conseguiu 10 pontos, ele conseguiu 10 roubos de bola, e o Lu Williams também conseguiu 10. Com 9, Michael Carter Williams na sua estreia na NBA, eu tenho um vídeo falando sobre esse jogo, John Wall também 9 e 19 ocorrências com 8 roubos de bola. Mais tocos no jogo, temos um empate. Já veio o Magui na época de Washington Wizards e Hassan Whiteside, ambos com 12 tocos, com 11, temos quatro ocorrências. Roy Hibbert, Serge Baca, Joaquim Noah e, mais uma vez, Cassano Whiteside. Mais cestas de 3 em um jogo. Foi batido nessa última temporada. O recorde de Klay Thompson, 14. Stephen Curry tem um jogo de 13, um jogo de 12. Temos nove ocorrências com 11 cestas de 3. E 24 ocorrências com 10 cestas de 3 nessa última década. Mais lances livres em um jogo. Curiosamente, Dwight Howard é o líder, com 25. Esse era um jogo de HECA Howard. Ele cobrou 39 lances livres. E, para os padrões dele, ele foi bem. Jogava no League. There's Acertou 25, com 24, Devin Booker no jogo de 70 pontos e o DeMar DeRozan, com 22, Kevin Durant e o James Harden três vezes. Jogador mais velho a entrar em quadra na década, Vince Carter, com 42 anos e 74 dias, o último jogo do Atlanta Hawks nessa temporada que acabou de acabar e ele deve jogar a próxima temporada e aumentar ainda mais esse recorde. Na casa dos 40 anos temos Dirk Nowitzki, Manu Ginobili, Jason Terry e Grant Hill na sequência, desempatados pelos dias. E o jogador mais novo da década é o Yannis Antetokounmpo, entrou em quadra na primeira vez com 18 anos, 328 dias Ainda na casa dos 18 anos, temos Dragon Bender e Devin Booker. E dentro de 19 anos e um mês, temos Ike Anegbogo e o Isaac Bonga. Por fim, número 30, recorde número 30, Wind Shares, né? Que é uma estatística que leva em consideração outras estatísticas e representa o quanto o jogador participou na vitória do time dele. Enfim, eu já fiz vídeo falando sobre isso. LeBron James, 141,8 Shares, seguido de Kevin Durant, James Harden, Chris Paul e Stephen Curry. Eu poderia continuar esse vídeo com vários outros recordes dessa década, da, escolhi os 30 que eu achei que poderiam ser mais interessantes para vocês ficarem sabendo Alguma surpresa, alguma ausência nessa, nessa lista, algum jogador que vocês tinham certeza que é até aqui e não está Digam aí nos comentários Sugestões de vídeos, digam também nos comentários aí que nós estamos na off-season, os assuntos meio que ficam escassos, não tem muita coisa para falar, então eu aceito sugestões de vídeos, eu sei que vocês sempre dão sugestões, peço mais ainda que eu vou selecionando algumas e vou fazendo vídeos. Muito obrigado então quem assistiu mais esse vídeo no Buncha Calaca, nos vemos no meu próximo. Grande abraço!